Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aqui é o Tamer. Nossa live de hoje é como ter relacionamentos amorosos bem-sucedidos. Nós vamos ver o que são e o que não são relacionamentos bem-sucedidos, porque eles são importantes, exemplos de relacionamentos bem-sucedidos, o que diz a ciência a respeito, o jeito certo e jeito errado de se relacionar, Vamos ter dicas e vamos ter dica extra. eu vou começar com uma dica. Um relacionamento saudável só é possível entre pessoas saudáveis. E nós vamos começar conceituando o que é um relacionamento bem sucedido. Então relacionamentos saudáveis são relacionamentos que satisfazem as suas necessidades emocionais. Repetindo, relacion... ah, a pessoa tá... também você está com o um selinho na testa. É o quarto olho, querido. Eu tô adotando agora, viu? Tô adotando, xiri, xiri, xiri, tamia. Não sei até quando, mas tô adotando. Então, o um relacionamento saudável é um relacionamento que satisfaz a sua, as suas necessidades emocionais. É... O relacionamento se liga. Um relacionamento bem sucedido não é uma forma de deixar, de transformar, de, de você deixar de ser infeliz, ok? Então, eu sou infeliz e vou, e vou, então, me relacionar para ver se eu saio da merda. Não vai, você vai continuar infeliz e você ainda vai atazanar os outros, ok? Pessoas infelizes não têm condição de se relacionar, ok? Axé, porque as pessoas atazanam as outras. Então, relacionamento não é lugar de você resolver as suas questões de infelicidade, porque, Tamer porque só há uma pessoa capaz de fazer você feliz, que é você mesmo, que é você mesma, como por meio do autoconhecimento através do autoconhecimento você descobre o que de fato é interessante o que de fato é importante para você você desenvolve autoestima você cresce como pessoa você vai se dando conta das coisas que são importantes e não e você vai se resolvendo cara e aí sim você consegue se tornar feliz é né? se você não for feliz e já não fizer o outro infeliz, já está tudo certo. A gente não consegue, atenção, a gente não consegue fazer as outras pessoas felizes. Mas a gente pode torná-las miseravelmente infelizes, viu? Pode. Ah, pode. Então, é, relacionamento bem-sucedido não é aquele em que você entra para deixar de ser infeliz, sabe? Para se tornar feliz. Vamos tornar feliz aqui. Não vai, ok? Relacionamento bem-sucedido. Relacionamento também não é paixão. Relacionamento envolve amor, bicho percebe a gente vai falar disso já já então relacionamento bem sucedido não é paixão relacionamento bem-sucedido também não é só sexo o sexo é uma parte da parada é importante claro mas é só uma parte e um relacionamento bem sucedido não é um meio para você sair de casa bicho. não é um meio para você enfim mas, hoje eu não sei se tem muito isso né mas nas gerações dos meus pais havia isso a pessoa de casa saía de casa muitas pessoas saiam de casa para se ver para se ver livre do pai que era um pé era no um saco que era, que era uma pessoa complicada aí o candanga, a candanga tinha que ir embora bicho e aí casava né não, não tinha outra maneira melhor de fazer isso que não fosse casando então esta não é a maneira isto não é relacionamento bem-sucedido isso é qualquer coisa isso é como é me chama é, escada, válvula de escape, trampolim para qualquer outra coisa, meio de vida, né? Meio de vida, mas não é relacionamento bem sucedido. Por que, que um relacionamento bem-sucedido é importante? porque Por que é importante ter um relacionamento bem sucedido? Número um porque se ele é mal sucedido, ele atazana a sua vida, ele, ele desgraça a sua vida, tá certo? As situações que são muito complicadas. Se você pega um candango maluco aí, Deus me livre. O um indivíduo. Transtorna a tua vida e ainda te persegue fica atrás de você para cima e para baixo segundo lugar porque é nas relações humanas que nós satisfazemos a imensa marida a imensa maioria das nossas necessidades humanas essenciais é, inclusive necessidade de segurança emocional então nas relações humanas nós gratificamos, satisfazemos, por exemplo, a necessidade de dar e receber amor, a necessidade de reconhecimento. Lembrando que a primeira necessidade emocional do ser humano é reconhecimento, bicho. Então, é nas relações humanas, é numa relação amorosa bem sucedida. Em qualquer relação, mas sobretudo as relações amorosas. As relações amorosas têm uma proximidade diferente, né, bicho? Elas têm um outro tipo de... de, de de pegada, né? Então é na relação amorosa bem-sucedida que você satisfaz a necessidade de conexão. Todas as pessoas necessitam conexão, isso está provado. É nas relações que você satisfaz a necessidade de contribuição e de segurança. com Contribuição quando o relacionamento é saudável, percebe? Porque você se vê contribuindo para o crescimento, para as realizações do outro também. Por isso é importante. E a necessidade fisiológica desse sexo também você gratifica numa relação amorosa bem sucedida, eu tô partindo do princípio que quando a relação é amorosa é bem sucedida quando há amor no relacionamento, as pessoas querem ficar juntas na maioria dos casos elas querem viver juntas inclusive há alguns casais diferentes que vivem separados e eu sempre que falo em casais separados, que vivem em casas separadas, eu me lembro do Paulo Altran, saudoso Paulo Altran, talvez o maior ator que o Brasil conheceu. E, e ele morava em casas em casa separadas da mulher dele, da esposa dele. Durante muitos anos viveram assim. Mas, em geral, as pessoas querem morar juntas, querem coabitar, querem viver juntas. Então, um relacionamento bem-sucedido... Acontece, precisa acontecer entre pessoas resolvidas emocionalmente e psicologicamente. Eu a cada dia mais estou convencido, cada dia mais estou convencido de que nas relações humanas os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Então veja, se você está numa relação complicada e está repetindo o padrão, é importante você verificar o que, que te atrai nesse tipo de pessoa. Porque eu já falei e vou tornar a falar. Você não, não, não, não atrai, é diferente. Você vai atraindo, você, você vai sendo atraído ou atraída pelo, pelo, por, por aquela pessoa, pelas características daquela pessoa. Por isso que os semelhantes se atraem, compreende? Então... É o padrão que você atrai no outro ou melhor o padrão por qual você se vê atraído ou atraída no outro está em você viu de uma maneira ou de outra por isso que semelhantes se atraem eu vou dizer uma coisa para você cara eu já eu já devo ter manifestado isso aqui isso eu falo sempre nos meus treinamentos necessariamente eu fico muito muito tranquilo quando eu vejo uma parte do relacionamento eu vejo duas pessoas aí você Olha para uma parte do casal e você diz, poxa, fulano é tão legal, mas a outra parte, hum... bicho, eu tenho certeza absoluta. Se uma das partes não é legal, a outra das partes também não é. Porque, cara, em algum nível as pessoas andam juntas. Não é possível, um relacionamento amoroso necessariamente envolve, tem que ter coisas comuns, entre elas valores comuns então um, uma mulher séria não vai andar com um homem vagabundo e vice-versa percebe então se você tem um, um, uma parte do casal que você tem altíssima estima e a outra parte tem alguma coisa ou tem um desvio de caráter ou tem uma forma de funcionar diferente cara é, é, cuidado porque pode ser que aparentemente a gente esteja as pessoas sendo diferentes mas no nível mais alto, no nível mais profundo, eu quero dizer, eles são iguais, cara, porque senão eles não se suportariam. Percebe? Há coisas que não são possíveis. Se eu fosse um sujeito mau caráter, por exemplo, eu, a, a Raquel não conseguiria conviver comigo, não seria possível. E vice-versa, vice-versa. Não seria possível, sabe? Então, é... é as pessoas são iguais nesse sentido, elas têm para um relacionamento bem sucedido, um relacionamento duradouro, porque havíamos de convir que um relacionamento bem sucedido é um relacionamento duradouro, né? Então, pessoas estão juntas, a ah, outra tá junto, outro é filho da puta, o outro um também é, não tenha dúvida, não tenha dúvida, corre, mas corre que é cilada, Bino, cilada, corre, corre, corre do para bater na bunda, a relação ideal. O relacionamento bem sucedido, o ideal, é o relacionamento em que a união de almas. É, não é uma união de egos. Obviamente que você está lidando com o ego da pessoa. Quanto quanto menos desenvolvida essa pessoa é, mais quanto menos desenvolvida a pessoa é, mais no nível do ego ela trabalha. Percebe? Então, claro que as pessoas estão unidas no, no seu ego. E os problemas do casal se ligam no que eu vou dizer se dão no nível do ego. Problemas de casal são problemas de nível egóico. Vou falar disso já já. Então o ideal, o relacionamento ideal, é um relacionamento em que, em que há um encontro de almas, uma união de almas. Percebe? Você consegue ver a alma da outra pessoa e não o ego da outra pessoa. O que te atrai na outra pessoa é muito mais do que o corpo, é muito mais do que o que ela tem, o que ela deixa de ter. É muito mais do que as conquistas materiais dela, digamos assim, os títulos que ela tem, essas coisas. Não é isso, sabe? Compreende? É, é diferente. Se há uma união nesse sentido, se é isso que está atraindo as pessoas, tem alguma coisa errada. Se a única coisa que te atrai no outro, que justifica a tua união com o outro é, é a carne, é melhor você ir ali no açougue e comprar uma peça, compra uma, compra uma peça grande, Viu? da carne de filé mignon, da carne da sua, da sua preferência, e dorme com ela, bicho, sai é mais barato, viu? Bom, então veja, um relacionamento bem sucedido é, em, necessariamente tem pessoas que possuem um propósito, elas sabem o que, que estão fazendo na relação, elas sabem por que, que estão unidas, elas sabem por que, que se unem. Então há amor no relacionamento, há afinidade no relacionamento e às vezes há admiração. Por que, que eu estou dizendo às vezes? Porque teoricamente um relacionamento bem sucedido tem que ter admiração. Mas quando a gente fala de admiração, em geral está falando de ego. Essa aqui é essa aqui é a parada. E eu eu não quero envolver o ego nessa nessa conversa aqui, compreende? Então é quando você está conectado a outra pessoa essa história de admiração. Admiração é um conceito muito racionalizado, sabe? Então essa coisa transcende quando quando você está conectado no nível da alma isso, isso transcende isso vai para um outro nível, sabe? E, e, é, e é realmente muito diferente quando isso acontece. Agora, as pessoas que têm um casamento bem-sucedido sabem, obviamente sabem, né, que se são pessoas maduras, que o, o casamento não é um mar de rosas. Ora, se a vida é um processo evolutivo, vamos lá. A vida é um processo evolutivo. Então, ambos estão num processo evolutivo. Claro que enquanto a gente está num processo evolutivo, a gente não é perfeito, não é, não é verdade? Então, claro, haverá os, arran os arranca-rabos, haverá desentendimentos isso é natural e até bom que exista. até porque quando não é, eu fico muito preocupado quando alguém quando alguém diz assim nós nunca brigamos pode ser bom mas pode ser muito ruim pode ser um sinal de absoluta indiferença essa pessoa é tão diferente que não, não vale a pena nem eu gastar o meu o meu a minha energia com ela eu eu acho assim às vezes com determinadas pessoas. Tem pessoas com que eu não, não perco nem meu tempo de discutir assunto nenhum, porque é absolutamente indiferente. Né? São pessoas indiferentes para mim, embora eu as respeite na forma delas funcionarem. Agora, é, então, às vezes o casal tá, porra, não tem briga, não tá confusão, o casal que já tá sussu tá sussurado. Tem ali uma questão de indiferença muito séria e, porra, agora é claro, né? Você vai saber se desentender e resolver o problema. Você não vai sair na porrada com o teu marido e com a tua mulher. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque aí você tem uma noção, você tem uma expectativa. Eu costumo dizer o seguinte: você não pode ter expectativas com relação às pessoas, mas você deve ter expectativas em relação ao seu relacionamento. Você sabe, você deve saber o que esperar de um relacionamento. Tá então, muito bem. Nos relacionamentos há problemas, há discussões. As pessoas mudam, isso é muito importante. Cara, é, só quem viu sabe. Só quem viu sabe. As pessoas que éramos eu e a Raquel 23 anos atrás, quase. 23, quase, né? 22 anos. Só quem viu. Porque nós éramos pessoas muito diferentes. Não dá nem. Eu nem lembro como eu era lá. Tu lembra, né? Ela tá dizendo que ela lembra. Agora eu sou distritriste então tá tudo, tudo certo do seu so, so. Então o que que acontece? As pessoas vão evoluindo. E o que, que é, o que que é o ideal? Que ambos caminhem juntos, bicho. É, ambos caminhem juntos. Porque é muito frequente eu tenho inúmeros casos aqui de pessoas que vêm para cá, em geral mulheres, começam o seu desenvolvimento, começam o trabalho de desenvolvimento pessoal e o outro vai ficando para trás. O outro vai ficando pra trás, o outro vai ficando pra trás. Chega uma hora que não dá nem pra conversar, bicho. Chega uma hora que não tem nem assunto. Agora, você imagina um casal que não tem assunto. Você imagina um casal que não consegue conversar porque ou você não, não avança, né? O outro não entende o que você está dizendo. Porque você tem a consciência expandida, o outro tem um amendoim na cabeça. Então, você não consegue conversar. Ou, cara, você não consegue mais lidar com as inadequações do outro, com as limitações do outro, isso também pode acontecer. Então, as pessoas mudam. Acontecem inúmeras mudanças na vida do casal. Mesmo que eles não estejam num processo de desenvolvimento pessoal, nasceu o filho já é uma mudança. Nasceu o segundo filho já é outra mudança. Então há mudanças o tempo todo, com as quais você precisa lidar, precisa saber lidar. E a mudança é inevitável. Mudar para melhor é uma escolha pessoal. Você muda para melhor na medida que você está comprometido com a sua evolução. Então, os relacionamentos bem-sucedido têm essas três características, né? É feito com quatro características. É feito com pessoas resolvidas, pessoas trabalhadas, resolvidas psicologicamente, emocionalmente. Eles têm um propósito. As pessoas têm uma expectativa real, verdadeira, da relação. E o relacionamento ideal é feito entre, é, entre almas, né? A uma união de almas. Hoje nós estamos falando sobre como ter um relacionamento amoroso bem sucedido. Então nós estamos vendo o que é e o que não é uma relação amorosa, porque é importante ter um relacionamento amoroso. O que diz a ciência sobre jeito certo e jeito errado de se relacionar? Eu vou dar dica para você. Então vamos lá, continuando. O que diz a ciência a respeito? Né? Então, um estudo realizado com 11 mil casais. Eu disse 11 mil casais. Monitorados por um ano, atestou o seguinte: chegou à seguinte conclusão: de que não existe pessoa certa, o que existe é a forma certa de se relacionar. É então, essa história de você ficar procurando uma pessoa que se adapte, que se adeque às suas expectativas, é impossível. Isso é impossível, viu? é impossível, porque as pessoas funcionam diferente. Então, você ficar esperando. O príncipe encantado só nos contos de fada, viu? Na vida não é isso que acontece, não. Então, mais importante do que a pessoa certa é a pessoa que funcione certo. É a dinâmica da relação do casal. Percebe? É a dinâmica do próprio relacionamento. Segundo os pesquisadores, o relacionamento é mais do que a soma de duas partes. Tem um terceiro elemento na parada que é a dinâmica de se relacionar é a dinâmica do relacionamento é a parceria que se constrói entre o casal então nós devemos focar menos em analisar se a pessoa se encaixa nas nossas expectativas se a pessoa preenche os requisitos que nós determinamos e focar mais na interação que que há entre nós e se claro claro se essa relação satisfaz as nossas necessidades agora é muito curioso que é uma galera aí tem um critério muito rigoroso em relação aos outros, cara, mas que é um ogro, que é uma ogra. Existe ogra? Como é que é a mulher do xereque? Fiona. A Fiona. Então, às vezes, você está procurando um príncipe, mas você é uma Fiona. Ou você está procurando um princesa, você é um xereque. Então, queridão, que não é... Chure. Xureque. O meu é xereque, do jeito que é xiri, xiri, xiri. Ha! Xiri, xiri, xiri, xeréque, fionda e porra, tudo isso. Então, vocês o candango tá esperando uma, uma princesa e não vem, cara, porque ele tem, um, ele tem uma régua rigorosíssima em relação aos outros. Mas é uma merda. Então, por isso que eu tô dizendo, se as pessoas não têm recursos para estabelecer uma dinâmica saudável na relação, porra, fudevo de caçarolê, é, é, é o apocalipse. O apocalipse é esse, de, de verdade é esse. Você tá casado com, com o xereque, com a Fiona, você é sussurro, gente boa e casa com xereque. Olha que merda. E vice-versa. A é, Pesquisa feita com casais, 373 casais monitorados por 25 anos. Chegou a seguinte conclusão. Segura essa. 46% se divorciaram ao longo desse período. E 29% atribuíram a, a separação à falta de privacidade, à falta de... Liberdade, a falta de independência, ok. 11,5% estavam infelizes e disseram que a razão era a mesma: era falta de espaço, falta de independência, falta de liberdade. Apenas 6% apontaram é, problemas de insatisfação sexual. É, então, o que é falta de independência, falta de liberdade, é falta de tempo para si, cara. Então, de novo, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que eu falo aos meus alunos: toda generalização é burra vou repetir. Toda generalização é burra. Então, eu com a Raquel somos muito ligados o tempo todo. Então a gente, porra, tá em tudo que é lugar. Entendeu? Sai junto, volta junto, trabalha junto. Agora, e no nosso caso, tá, porra, isso é ótimo. Agora pessoas, cara, que necessitam, que não conseguem viver uma vida dessa. Percebe? Há pessoas que não conseguem viver uma vida dessa, que se sentem sufocadas, que se sentem como é que chama? Tolhidas da sua identidade. Segundo a pesquisa, a maioria das pessoas precisa de um... E claro que nós temos cada um a sua individualidade, cada um o seu espaço, obviamente. E nós conseguimos conviver, embora que juntos o tempo todo, respeitando cada um a individualidade do outro, sem problema nenhum. Não temos esse tipo de problema. Agora, tem casais que tem. Jeito errado de se relacionar. Relacionamento em que há individualismo. Individualismo é diferente de individualidade individualidade é a independência individualidade é a liberdade de ser de ser quem se é quem é então o individualismo por vezes envolve desinteresse na pessoa do outro desinteresse no outro nunca tem tempo para o outro tem tempo para tudo mas não tem tempo para o outro então é... isso é um problema bicho outro outro outro problema da que se enquadra no individualismo é a tentativa de mudar o outro então as pessoas têm visões de mundo diferentes, percebe? É um fato. Claro que a pessoa, e o ideal é, que, e o ideal é que, você, que o casal tenha uma visão de mundo muito parecida, pelo menos em grande parte do, dos elementos que compõem a relação, sim. Mas é, eu e a Raquel somos muito parecidos em algumas coisas, por exemplo, em, em outras somos completamente diferentes, absolutamente diferentes. E eu já falei para vocês, tem uma pessoa que parece muito comigo, que é um amigão que, que eu tenho de, porra, de muitos anos, hein? aqui, que é o Marcelo Gomes que tá é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço agora é, naquilo que nós somos diferentes, nós somos bastante diferentes então, é, não dá para mudar o outro, cara, se você tem interesse na relação, se a relação é importante pra você é muito simples, você mude a si mesmo né? como, Tamer? Se adaptando adapte-se ao outro rapte-me, camaleou adapte-se, a lá canoa Caetano Veloso conhece rápido me fala não é possível porra Então, muito bem é, ou base ou você se adapte a ou você vai se né? nós vamos de nós precisamos parar de reagir ao outro percebe então tentar mudar o outro é uma prática nociva que muitas pessoas insistem, insistem que é feita para dar, dar errado. Tentar mudar o outro é feito para dar errado, ok? Então, é, dividir, e essa, essa é fuderosa, essa é, o cara divide tudo, ele divide o dinheiro, ele divide o patrimônio, ele divide a conta bancária, divide os amigos, divide a porra toda, então divide a vida logo, vai embora, separa logo, Entendeu? dinheiro é separado tudo é separado os amigos são separados os programas são separados os passeios os são separados as viagens são separadas Porra, separa logo vai cuidar cada um da sua vida bicho. isso é individualismo cara percebe então se você não tá se você não tá preparado para dividir a vida no melhor no sentido de somar você não você não pode casar juntar com ninguém e não é eu, eu não, eu não, eu não necessariamente morar junto tá então relacionamento amoroso é, requer parceria, bicho, requer união, unidade. Né? Outra coisa complicada em, em relacionamento, olha, quando começa com esse tipo de coisa, mentira. Mentira, puta que pariu, quando o, cara, quando o candango, a candanga começa de mentira, é muito complicado. Hoje me perguntaram aí no direct, é, por que, que a, a, a verdade é mais difícil que a mentira só para os xereques e as fiondas, porque as pessoas evoluídas em consciência, comprometidas com seu crescimento, comprometidas com seu desenvolvimento, não têm problemas com a verdade, antes pelo contrário. Elas são a mais absoluta manifestação da sua verdade e respeito à verdade alheia. Então pessoas autoconscientes, pessoas desenvolvidas, evoluídas não tem problema com a verdade. Então, cara, tem, tem alguém, porra, com um negócio de mentira, de... de, de, de para, com, tem alguma coisa errada. Sai disso. É cilada, Bino, cilada. Outra coisa feita para dar errado. Interferências. Número um, familiares. De vez em quando, alguém me pergunta. Tamer, o que, que eu faço com a minha mãe, que interfere muito na minha vida, na criação dos meus filhos? Ou você mata ela, ou você bota ela no lugar dela, ou você muda para bem longe, bicho, e, e não deixa o endereço. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito sério o que eu vou falar agora. As pessoas precisam saber o seu lugar, percebe? Então eu tenho o meu lugar e eu sei o meu lugar. Você tem que saber o seu. Se você não sabe o seu lugar na sua relação comigo, se você avança o limite do que você pode, eu vou botar você no seu lugar. É muito desagradável fazer. É muito desafiante fazer, mas eu faço. E você precisa aprender a fazer. Ah, mas é a minha mãe. bicho. foda-se. É a sua mãe, você quer que ela destrua o seu casamento? É, é muito simples a sua relação com outra pessoa. você vai ficar a vida inteira agarrado na sala da tua mãe. Vai, vai morar com ela, vai casar, vai casar com a sua mãe e vai morrer com ela. Então, outra coisa que eu falo pra você. Cada um que cuide, cada um, como é que é que dizia Jesus Cristo? Que os mortos enterrem seus mortos. Então, se a mãe é sua, você tem que lidar com a sua mãe. Com a minha, lido doeu. Morou? Porque é muito complicado uma parte do casal ter que lidar com a mãe do outro, com o pai do outro, com os irmãos do outro, com a família do outro, cara. Cada um coloca que a sua família é no seu devido lugar. Porra, tem casamento que acaba por causa desta merda, gente. Por causa de gente se metendo, amigos se metendo... Então as coisas têm um limite, sabe? As coisas têm um limite. Você precisa saber o lugar certo, cara. Você precisa saber o lugar certo da sua família, o lugar certo dos seus amigos e não embolar as coisas. Então você nem pode trazer as pessoas para sua relação e nem pode permitir que elas entrem, que, o, que os intrusos entrem. O pessoal é Então a gente aí que é enxerida, porra. Sogra? Sogra é foda, Cunhado, cunhado, se fosse bom, não começava com o cu. Se você der mole, olha, cunhado e cunhada, cada um no seu quadrado. Entendeu? Então a gente se encontra no, no, no Natal, no Réveillon. Ou, claro, todo dia essas pessoas sobremos ao seu lugar. Agora o indivíduo não sabe o lugar dele, vai tazanar na sua vida, tazanar até o teu casamento, porra. Comigo não funciona. pega pego minhas coisas e vou embora na primeira semana. Então chega eu ter que me aturar, ter que aturar a filha dela, vou aturar ela. A sogra, o sogro, seja quem? Então, mulher. Porra. Já chega ter que aturar a filha, eu vou ter que aturar a mãe. Aliás, eu digo para Raquel que ela precisa acender uma vela para o anjo da guarda todo dia que eu fui a salvação dela. uma mulher, isso tem que ter um casamento, um bom casamento, uma boa relação. A mulher reconhece o, o a importância ele e acende uma vela para o anjo da guarda dele todo dia. Tu principalmente só pessoa se se é uma pessoa tão especial quanto eu, triste, triste, triste. Viu? Aí que o negócio fica mais sério ainda casamento feito para dar errado é casamento com problemas sexuais também ou ausência eu vou falar uma coisa para a pessoa pessoal dá trabalho daí eu sei que dá trabalho para fazer direito dá trabalho mas de vez em quando tem que fazer uma vez no ano eu só arruma um jeito só um jeito dá trabalho viu mas é necessário De vez em quando tem que fazer muito de vez em quando mas tem que fazer ou você sujeitar outra pessoa a coisas que ela não tá afim de fazer a coisas que ferem os princípios dela ferem a pessoa de base dela ou <risos> incompatibilidade sexual meu filho vai testando antes vai vai mim vai em mim vai em mim que eu tô eu sei que eu tô dizendo vai testando antes bicho vai testando porque se você for olha vou deixar, se você for daqueles que acredita em casamento para sempre vai ter testa muito testa testa com fé vai testando porque depois que você entra nessa filho Casa, é, as relações tóxicas, brigas em excesso, ameaça. Um fica ameaçando o outro. Ah, que eu vou embora. Vou embora! Vou separar. Ah, porra! Vai ficar um mês sem. Foda-se, eu fico um ano, tô ligado não me perturba, porra. Então, para com essa merda. A pessoa enche o saco, pega as coisas dela e vai embora. Casamento, se a gente tiver falando de casamento. Casamento é compromisso, bicho, de ambas as partes. Competição. Olha. Eu acredito, porque competição é o seguinte: eu ganho mais do que você, eu tenho patrimônio melhor que o seu, eu tenho mais amigos que você, eu tenho um prêmio melhor que o seu, eu sou mais bonito que você. Aí, cara, aí o cara vira rival, né? Rival. Porque aí competição entre, entre, casa, entre casais é rivalidade, bicho. Então eu não posso compreender isso. Não. E, ó, aliás, eu tenho certas, certas, como é que chama? Certas crenças, né? O homem que fica competindo com a mulher, quem é mais bonito, quem é mais sussu, tem que ser a mulher, né? Outra coisa. O candão, o candanga, o candão e a candanga que fica desqualificando o outro, sacaneando o outro de piadinha, de indireta. Bicho, olha só, se você tem alguma coisa a dizer, diga para o Diga professor. Compreende? Não fica de piadinha, não fica de, de mandando indireta, tampouco, tampouco deixa de ser bobo deixa de ser boba, rapaz. Tu vai falar mal do teu marido da tua mulher para outra pessoa, para a mãe dela. Aí tu chama a sogra, que às vezes é um PC. A minha não, a minha eu fico agradado dela. Até pessoa de soltar coisa eu apanho. Mas, porra, tem sogra que é o satanás. Coisa do satanás. Aí você chama a sogra e vai falar mal do filho dela. Tá querendo o quê, porra? Olha, ficar expondo coisa do casal pros outros, rapaz. Expondo a sua vida, não faz isso, não. Se lada, Bino. Se é, E o homem, né? Que fica humilhando a mulher e vice-versa. Eu tô, eu tô. Tem mulher que é filha da puta, mas em geral essas coisas acontecem com o homem, né? acontecem do homem para a mulher, mas eu já vi o contrário. Olha, queridão, querido, pelo amor de Deus, eu já vi coisa, eu já vi mulher fazer coisa com um homem, que porra, eu não sei como é que pode. Não vou nem contar para vocês. Então, o, que, o que, que precisa ter num relacionamento bem sucedido? Dicas para você se relacionar bem. Então, antes do relacionamento, vamos falar de primeiro de antes do relacionamento. Nós estamos falando, eu porra, já ia derrubar essa porra toda aqui. Nós estamos falando sobre como ser, como ter um relacionamento amoroso bem sucedido. E agora eu estou dando dicas para você se relacionar bem, dicas, dicas para você ter um relacionamento bem sucedido, amoroso bem sucedido. Anota aí. Antes da relação metade, antes de engatar a relação, você precisa se certificar de algumas coisas. Então vamos lá. Número 1. Um. Você precisa ter autoestima, bicho. Entendeu? Porque senão você vai atazanar o outro. Gente com ciúme, sentimento de posse, controladora. Então, ciúme é diferente de amor, bicho. Sentimento de posse é diferente de amor. Então, homem que fica dando incerta na mulher, mulher que fica dando incerta, fazendo campana, que nem investigador, contrata investigador. Eu tive um amigo que era investigador, quase que eu fui investigador também. Eu achava legal. Aí ele falou bem porra, eu fico ali, às vezes, no, no eu dou de pipoqueiro, puxo a carroça, visto de pipoqueiro, fico em frente do trabalho para tirar foto, dar campana na pessoa. Aí não deu para meu cavalo, né? Não deu, porque não dá. Eu conheço um, um casal aqui, olha isso, hein? Eles são, eles são religiosos. Eles são religiosos. E aí eles... Ela é... Ela é... Pé de cura e manicure, pé de cura. Mas ela não pode, o um marido não pode... Vê-la fazer ruim de homem, nem que seja do pé, com bem distante. Que o candango tá aqui com a perna lá, com dois metros de distância, não pode porque ele vira o satanás, São, são, eu já ia falar, eles são religiosos. Então eu fico me perguntando: que o, o candango é maluco, é ciumento, é um inseguro do caralho? Eu não tenho dúvida que ele tem uma baixa autoestima violenta, eu não tenho dúvida agora. Se é o seu caso, queridona, Queridão, você segura para você a sua a sua a sua baixa autoestima. Porque se você der a entender para mim o negócio aqui, porque essa mulher, o que, que ele tá dizendo para ela? Que ela não é digna de confiança, porra. Óbvio que ele tá dizendo isso para ela. E ela se sujeita, tá? Então não sei quem que é pior. Se é ele que que tem ciúme, tem esse ciúme um vilão tipo, em é, é doença, a mulher tá trabalhando. <risos> Qual é a graça? E detalhe, ela trabalha com a irmã do lado. Então ele parte do princípio que ela é filha da puta, que a irmã dela, a cunhada é filha da puta. Que a cunhada, seja, não tem problema com isso. Agora, ele, ele achar que a mulher dele... Para com isso, rapaz. Seu marido, sua mulher vai dizer pra você com quem você anda é de andar, porra. Tá dizendo pra você que você não é digno de confiança, tá dizendo pra você que você é uma vagabunda, uma vagabunda que nem ele é maluco. Então você precisa ter autoestima, de novo, uma, ser uma pessoa resolvida, porque gente ferida vai ferir a outra, gente mal resolvida vai atazanar a cabeça da outra. Número 2, segunda dica, você precisa ter autoconsciência, saber qual é o seu papel no relacionamento, qual é a sua contribuição para aquela relação, qual é a sua parte de contribuição, ou se você não tem porra nenhuma para dar para contribuir, porque tem isso também, né? As pessoas que não tem nada, nada para contribuir. Número 3, ainda antes de você começar, vocês precisam ter coisas, coisas em comum, rapaz, coisas comuns, objetivos comuns, interesses comuns, viu? Interesse comum é gostar das mesmas coisas, mais ou menos as mesmas coisas. O que não pode acontecer é você sair na porrada, entendeu? Como eu já soube aqui, porque um é flamenguista ou até fluminense. Porra, é porrada cantar. Então perceba, os dois gostam de futebol, vão assistir ao futebol. Aí o time do um, do um começa a ganhar, o time do outro começa a perder. A porrada canta, acaba o casamento, acaba a relação, acaba a noivada, acaba a porra toda. Cara, onde é que nós estamos? Eu, uma pessoa elevada, xiri, xiri, xiri, eu não gosto nem de futebol, porque um xiri, xiri, xiri, três vezes não pode gostar de futebol. Outra coisa, você, você, se você não, não consegue colaborar, não atrapalha, viu? E evite as coisas que incomodam o seu parceiro, a sua parceira, sabe? Já é grande coisa, já é grande coisa, que tem gente que faz para espizinhar, fica, porra, atazanando o outro, entendeu? O outro está, ele sabe, tem um... A minha sogra tem um vizinho lá, um maluco, que quando o Flamengo tá perdendo, puta que pariu três vezes. O cara... É uma, uma coisa séria. Agora, você imagina se a mulher dele fica... O meu, o meu tio, eu tenho um tio que torce pro América. O América, aquele que não tem time tem testemunha, né? Não tô, tô brincando, meus amigos americanos. E a minha avó, a mãe dele, era flamenguista, mas, mas doente. Doente, doente. Dizem que o cara pra ser flamenguista é o nome doente, ele é saudável, né? Dizem que o cara flamengu... não tem flamenguista doente. Se o cara é flamenguista, ele é saudável, ele é bom da cabeça e do coração. Era minha avó. E aí, só que ele atazanava minha avó quando o Flamengo estava perdendo. Porra, dava um problema danado. Tem gente que faz isso com o marido e com a mulher. Agora, na prática, na prática, quarta dica. Comunicação. Precisa haver uma comunicação fluente entre os casais. Então, dê o seu feedback positivo e negativo. Ou seja... Evite as entrelinhas, vá direto, vá direto ao ponto, diga o que está que te agradando, o que está que te desagradando, o que você está agradado e desagradada. Fale, ok? Outra coisa importante entre casais, senão não é possível, senão não tem como dar certo, não tem como ser duradouro, é o perdão e o auto-perdão. perdão e auto-perdão são muito importantes. Perdoar-se a si mesmo e perdoar o outro. Saber que você está fazendo o seu melhor, se de fato você está fazendo o seu melhor, e entender que o outro faz o melhor que ele pode por isso daí a necessidade de ambos caminharem juntos né evoluírem crescerem <risos> número 5 valorize o outro né valorize a outra pessoa tenha respeito pela outra pessoa pela pessoa de base dela de novo não pelo ego trânsito negócio de ego as, todas essas coisas ciúme competição rivalidade essas coisas que eu me referi aqui hoje são coisas relativas ao ego traição essas coisas todas são relativas ao ego viu número seis companheirismo eu não eu não não compreendo nenhuma relação mais próxima é, que não haja em que não haja companheirismo principalmente uma relação de casal então se a pessoa não te apoia se a pessoa não contribui então tem que haver contribuição tem que haver parceria então você precisa contribuir para com a vida do outro apoiar o outro nas realizações dele incentivar a outra pessoa na, na, na, nos projetos e realizações dela e sobretudo aceitar o outro como ele é do jeito que ele é aceitar a outra pessoa do jeito que ele é isso é muito importante do jeito que a pessoa funciona não deu para você não, não deu para mim tá mas, do jeito que aquele cara porque cada não funciona então vai embora mas não o outro percebe isso a gente não pode fazer só há duas possibilidades quando você entra no processo de tentar mudar o outro frustração e frustração sua e dele você não vai conseguir nunca mudá-lo e nem ele vai conseguir mudar para te atender numa coisa que ele não. que, que, que fira a pessoa dele, entendeu? Número 7. Sete. sete dicas já. O queridão, queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu dou dica aqui todo dia de live. Porra, tá na hora de você começar a botar em prática na vida. Eu não tô trazendo de sacanagem as dicas, não, viu? Elas funcionam. É pra você colocar em prática. Por isso que eu peço para você, recomendo que você traga o seu caderno, a sua caneta, para você anotar isso. Número 7. Traga novidade para sua relação. Mas atenção, tem gente que faz assim. Querida, eu vim te apresentar a terceira pessoa do casal. Daqui para frente nós vamos ser um trisal. Olha que coisa legal. Imagina eu chegar em casa e Raquel. Eu estou trazendo uma novidade no nosso casamento. Eu estou trazendo a terceira pessoa do casal. Doravante seremos um trisal. Olha que novidade sensacional. Porra. Percebe? Então, passeios, viagens, porra, sei lá, filme, qualquer coisa. As pessoas têm mania de buscar o. o como é que chama? Buscar a novidade fora do casamento. Tem uns candango aí que são foda. Eles são mais xerixeria do que eu, cara. Porque nego chega em casa com a, com a terceira pessoa da Trindade, do, da trindade ó. Porra, eu vou isso com a terceira com a pessoa do casal e apresenta para mulher em casa bicho nego é tripulhone. nego é tri. nego não é nego rapaziada é tripulhone. dica extra entre num processo sério profundo e avançado de desenvolvimento pessoal porque na medida em que você avança em consciência na medida em que você evolui em consciência a vida fica melhor, você se torna uma pessoa melhor e resolvida, e você se torna uma pessoa melhor para o mundo, cara. É, e claro, leva a tua mulher junto, leva o teu marido junto, leva o teu companheiro junto, a tua companheira junto, bicho. Viu? Leva junto, leva o companheiro, leva a companheira no processo, cara. Vai junto, vai junto. Não basta iluminar sozinho, você tem que ajudar o outro a iluminar, acender a luz do outro, não basta você acender só a sua luz, sabe? Então, é, processos de desenvolvimento pessoal são fundamentais, necessários para uma vida melhor e, consequentemente, para pessoas mais saudáveis emocionalmente, psicologicamente e para uma sociedade melhor. Para um mundo melhor, eu tenho dito que o problema das sociedades é que o ser humano está fragmentado, as famílias estão fragmentadas. Ora, claro, se as pessoas têm problemas, as famílias têm problemas. Só que a família é um núcleo, cara. A família é o nosso grande referencial. Por isso a família é o primeiro pilar do tripé da fudência, Porque é da família que a gente tira as nossas referências, percebe? E onde é que começa a família? Um relacionamento amoroso, é óbvio. É óbvio. As famílias começam em relacionamentos amorosos. Então, cara, não é brincadeira. As pessoas me fazem perguntas todo dia, as mais variadas claro relacionadas ao desenvolvimento humano, e a resposta é desenvolvimento pessoal, Desenvolv não tem mágica, desenvolvimento pessoal, porque desenvolvimento pessoal consiste no autoconhecimento, ter o conhecimento de si mesmo, a sua autocompreensão, sua autoaceitação, sua autoestima e autodesenvolvimento, que é a sua comunicação com as outras pessoas, com os outros. Agora, claro, que ele não que não. tem mágica, né? Isso não garante é, que você vai ficar casado a vida inteira. Você pode ter um casamento muito bem sucedido durante um tempo e por qualquer razão o casamento acabar. Agora, eu tenho uma crença que eu vou dizer para você. Eu afirmo para você o que eu tô dizendo, que eu tenho 22 anos de trabalho. É, se você tiver um processo sério de autoconhecimento, você terá recursos para recuperar o seu casamento, se ambas as partes estiverem no processo. Se ambas as partes estiverem em consciência, estiverem no processo de elevação da consciência, elas conseguem reverter. Primeiro, que a coisa não chega no ponto de acabar. Não dá ruim, como a galera diz hoje. Não dá essa merda. Não chega nesse nível de vou embora, vamos separar. Não chega nesse ponto. E se chegar, percebe? essa coisa ficar esquisita, o casal consegue resgatar a relação. Estou afirmando para você. Pode escrever que eu assino embaixo. Estou falando aqui de público. Pessoas têm que querer, claro, que elas têm que saber por que, que estão naquela relação. Claro, aí entra tudo que eu falei já antes. O cara tem que saber o que, que ele está fazendo ali, qual é o propósito dele, dele ou dela naquela relação. E aí, claro, faz sentido para mim, é uma relação que eu quero. Tem as ferramentas, as técnicas, as instrumentos para você resgatar a sua relação, resgatar o seu casamento e ficar casado de eterno. Né? A começar e você acende uma vela para Aqui em casa é assim. Precisa ir daqui para ver as xiri xiri, as pessoas me chamam de xiri, xiri, xiri e vela com o da guarda. Thais Paixão, como mudar essa característica de ser traído? Queridona, não quero mais repetir o padrão. Cara, precisa identificar em você, precisa fazer um processo de investigação, isso só se dá através do desenvolvimento pessoal. Você precisa entrar num processo de investigação para ver, para perceber quais os elementos... Presentes na sua maneira de funcionar que te levam para esse tipo de repetição de padrão. Há uma repetição de padrão, compreende? E você precisa ver o que, que acontece. Caetano Igor. Nessa matéria, eu entendo: eu estou no quinto casamento buscando o sexto. É, a Gretchen disse que está no vigésimo. Seria erro nos relacionamentos, na forma de vivê-los? Cara, vamos lá. Então, eu tive um amigo de trabalho, isso tem muitos anos. Era um homem de, quando eu conheci, ele tinha 40 anos. Ele estava no sétimo casamento. Eu tinha acabado de casar. Aí eu perguntei pra ele. Eu falei, cara. Eu tinha eu, eu tinha, eu não tinha dois anos de casamento quando eu conheci. Não tinha dois anos de casar. Aí eu perguntei pra ele. É, cara, não é assim traumático você ficar casando e separando, casando e separando? Ele falou, é, é. Toda separação é um trauma. Toda separação é um trauma. Mas eu gosto muito de casar, falou ele. Eu gosto muito, adoro casar. Mas pra casar, já que eu gosto muito de casar, tem que separar. Ele me falou isso. Eu adoro casar, então para casar eu tenho que separar, para casar de novo tem que separar, senão não funciona. Então eu separo. Ele me disse isso. Então eu não sei o que, é que acontece com a Gretchen, né? Mas é, tem essas coisas a que estão me referindo, tem essas expectativas com relação à relação, né? Esses objetivos, né? essas coisas que porra, Fábio Machado que Se considerarmos que ao mudarmos podemos perder a conexão com o outro, é certo dizer que o relacionamento foi bem sucedido e acabou. Cara, Fábio cada um dá o significado que quer às suas experiências cada um dá o enquadramento que quer às suas as suas experiências ok e eu prefiro acreditar que o casamento deu certo do, durante um tempo né durante um tempo x é, claro que há determinados casamentos que já começam já dá alguma já dá merda no início né o caso daquele Ronaldinho fenômeno com a como é que era o nome daquela garota que era modelo casou com ele separou rápido assim três meses sei lá enfim, vocês devem saber de quem eu estou falando. É... Fábio Júnior com, com... Sabrit, hã? Não sei o que de Sabrite. Fábio Júnior também é esse que coleciona casamento. Né? Acho que é a Patrícia de Sabrit. Alguma coisa assim, uma menina linda. Há 20 anos, mais ou menos, que eles se separaram. Durou, porra, sei lá, três meses também, um mês, sei lá, foi muito curto. Então, o que acontece nesses casamentos, a gente não sabe, né, bicho? Já começa errado, já começa dando errado. E eu tenho uma crença de que você perfeitamente com, dá para perceber no início se tem alguma coisa errada sabe dá para você porra o que, que tá acontecendo né isso aqui vai dar errado agora sim você tá casado sei lá 10 anos 15 anos separou deu certo durante um tempo as pessoas mudaram e aí você tem toda razão quando você diz isso mudou se o outro não acompanhar vai perder a conexão vai perder a conexão a chance é grande e aí acaba Fernanda Nizoni, quero crer que é isso. Eu desconfio muito de parceiro muito submisso. É, eu desconfio muito de parceiro muito submisso. É, tem, tem mulheres que necessitam um homem muito submisso, né? Senão dá ruim. Eu conheço mulher, minha filha, que se pegar um cara que não for submisso, a porrada come todo dia. Então tem, tem que ter um submisso lá pra poder o casamento durar. Então tem isso também. Alessandra Vilares, onde tudo se aceita, desconfio que é a falta de amor. Autor, faço nem ideia, mas amo essa frase é cara até porque não é necessidade as pessoas podem é, conversar né bicho eu acredito que tudo se resolve Claro gente eu tô partindo do princípio de pessoas normais de pessoas autodesenvolvidas de pessoas né, que não é que estão na busca do seu melhor você que estão na busca da, da, da uma melhor vida de um melhor relacionamento essas pessoas vão comunicar né as pessoas vão compartilhar os seus desejos necessidades e as suas frustrações Claro e aí, tudo se resolve na conversa. Então, eu acredito que tudo é absolutamente passível de solução numa conversa séria, honesta e, e bem intencionada. Casamento feito para dar errado casamento, é casamento. Casamento não. Relacionamento feito para dar errado. Qualquer relacionamento, sobretudo relacionamento amoroso, é relacionamento onde não há comunicação. Aí, bicho, aí. Faltou comunicação. Falta tudo. Não dá para seguir. Veja, eu digo sempre: vou viver e morrer dizendo. A comunicação prescinde o relacionamento. Sem comunicação não há relacionamento, sem relacionamento não há nada. Então nós estamos falando de relacionamento amoroso e mais relacionamento amoroso, bem sucedido. Para ele ser bem sucedido ele tem que existir. Para ele existir tem que haver comunicação, senão não há relacionamento, entendeu? Então a pessoa acha que tem, ela está com a outra, vive com a outra, mora com a outra, sai com a outra, vai jantar tá com a outra, faz sexo com a outra, mas não tem relacionamento. Não existe um relacionamento se não houver a comunicação. André Medeiros, 78, queridona. Meu ex me cobrou mudanças durante 10 anos. Até hoje, diz que nos separamos porque eu não segui as recomendações dele. Olha que gente boa. Esse é o tal do xereque mesmo. Tem um xereque, é um cara que fala um negócio desse pra mulher. É o cara falando negócio pra mulher. E ela de gente, que prisão era isso? É, vou repetir o que o é o Candango, de nebreado. Meu ex me cobrou mudanças durante 10 anos. Até hoje, diz que nos separamos porque eu não quis seguir as recomendações dele. Esse é bom mesmo. É, quero agradecer a você que acompanha esta Live que me acompanha nas lives a você que me segue nas redes sociais meu agradecimento mais que especial você que compartilha os meus conteúdos e me marca porque assim você me ajuda a melhorar a vida das pessoas a melhorar os seres humanos e a melhorar a sociedade você que está engajado nessa causa também de melhorar-se a si mesmo e a si mesmo a você que não me segue toda vergonha queridão e queridona toma tenência eu vou deixar mais uma dica agora abre aspas, a magnificência de um relacionamento sagrado se despedaça nos recifes dos conflitos egocêntricos triviais, fecha aspas, é de Deepak para essa fala, esse cara é sensacional, é um médico indiano, radicado nos Estados Unidos há muitos e muitos e muitos anos, há décadas, então eu vou repetir, a magnificência de um relacionamento sagrado se despedaça nos recifes dos conflitos egocêntricos triviais. De Pak Chopra. Queridona queridona, muito achar na sua vida. Muito obrigado. Eu vou marcando as pessoas aqui e... <risos> Mandinha, queridona. Vou marcando as pessoas aqui respondendo as perguntas e comentários que vierem e os que vieram nas outras lives que eu não respondi ainda. É, Geraldine, queridona, eu vou... Enfim, entra lá no meu canal de conteúdo exclusivo, eu vou deixar uma, uma dica agora de um livro lá para vocês. A gente vai se falando, até a próxima, muito axé na sua vida, tamo junto nas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença, grande abraço. Valeu.